Olá pessoal, este é o projeto front-end com o NetBeans e Java parte 2. Objetivos, entender o que é um CRUD, criar uma tela de cadastrar produto e definir uma entidade para representar a nossa entidade. O que é um CRUD? Um CRUD é uma representação das operações básicas de um sistema de banco de dados. A sigla do inglês significa respectivamente create, read, update e delete. Portanto, se você tem um sistema que provê um CRUD você vai ter implementado nesse sistema operações que normalmente fazemos para manipular os dados. Portanto, se você realiza uma operação de criação em algum momento você também pode realizar operações de leitura, listagem dos dados atualizar esses dados e poder apagar os dados vamos demonstrar isso criando uma tela para cadastrar o nosso produto com o NetBeans cria uma classe Java nova no pacote telas mas antes, a gente se deu conta que antes de criar a tela e cadastrar os dados pela tela, é necessário criar uma entidade para representar esses dados na memória. Portanto em Java a gente cria uma classe para representar esses dados, também chamada de entidade. Então vamos agora definir uma entidade para representar os dados. Ou seja, os dados do produto. A classe Produto possui código, nome, descrição, preço de venda e preço de custo. Isso é uma proposta. Dependendo do sistema, você pode ter mais informações ou menos informações. Então agora vamos criar... A entidade antes de trabalhar na tela vamos criar um arquivo novo vamos criar um pacote chamado dados para representar as classes de modelo e agora vamos criar uma classe chamada produto vamos definir os atributos da classe produto ou seja código nome e seus respectivos tipos sendo que nome descrição é string, código pode ser inteiro e preço de custo e venda, como tem vírgula, é interessante representar como, como doble. Esses são os dados do objeto, os seus atributos. Vamos criar também um construtor para facilitar a criação do objeto. Vamos usar o wizard da própria ferramenta, inserir código e selecionar os, os campos que nos interessam. vejo que ele criou o construtor. Agora vamos criar os métodos, usando o próprio wizard, usando os métodos get e setters. Vamos deixar desabilitado o código e vamos habilitar encapsular dados. Veja que a palavra private e public estão sendo colocados na frente dos dados e dos métodos. Isso a gente chama de encapsulamento, que é uma característica da orientação a objetos. Vamos deixar aqui registrado para fazermos o código automático posteriormente. Agora a gente já pode voltar para a tela, que é o front-end, pois agora a gente já tem como armazenar os dados da própria tela então vamos diagramar agora a tela vamos criar a tela de cadastrar produto e vamos desenhar a tela usando a ferramenta do editor visual do NetBeans vamos usar informações de JLabels para compor a parte informativa que vai ser nome, descrição, Preço de custo e preço de venda. Informações estas que serão preenchidas pelo usuário em momento de execução. Vamos adicionar os, os botões. Um vai ser a opção de cancelar, outra vai ser a opção de salvar. E vamos adicionar também os campos de entradas de dados, aqui traduzido como campo de texto, mas que na verdade isso é um componente chamado JTextField. Vamos ajeitar a diagramação para ficar um pouco mais agradável de, de ver. Vamos fazer uma prévia para ver como está ficando. Veja que o conteúdo do JTextField está preenchido, e estava faltando um título, então vamos adicionar um label, vamos alterar a fonte, vamos posicionar no centro, vamos agora remover o conteúdo do JTestField para ficar mais agradável. Vamos verificar como está ficando, já está aceitável para poder nos seguir em frente. Agora que a tela está pronta, podemos fazer a lógica para entender como obter os dados dos campos que o usuário vai digitar as informações. Antes é interessante fazer a lógica para chamar a tela de cadastro de produto na tela principal. Então vamos para a tela principal, vamos adicionar uma lógica na ação do botão cadastrar produto e vamos chamar a tela respectiva que é a tela de cadastro de produto simplesmente alocando memória para ela e chamando um set visible true vejam como está ficando vejam que ao preencher as informações ainda não tem lógica implementada vejam, se eu cliquei em X para fechar a janela ele simplesmente fechou todo o sistema precisamos impedir da aplicação ser fechada portanto é necessário uma configuração na tela então selecione a tela toda veja a opção default close operation e selecione dispose que é a opção para você fechar a tela e liberar a memória então agora quando eu aperto no X a tela não será mais finalizada completamente. Agora vamos fazer a captura dos dados na tela e assim que, que o usuário apertar no botão salvar. Então, apertou no salvar, eu vou capturar os dados. Se ele apertar cancelar, eu posso sair da tela. Então, essa é a lógica da opção do botão salvar. É interessante registrar o que a gente vai fazer, sendo que o primeiro passo é capturar todos os dados da tela, obtendo a informação do campo JTestField. Esse nome JTestField1, JTestField2 foi a sugestão do próprio NetBeans. A gente pode alterar isso clicando nas propriedades, procurando a aba código, onde diz nome da variável, a gente pode alterar para um nome mais amigável, ou seja, Campo Nome, Campo Descrição, Campo Preço de Custo e Campo Venda fica mais apropriado para podermos manipular essas informações. Agora, com esses nomes alterados, eu posso colocar os respectivos campos e criar variáveis associadas para obter o retorno do conteúdo que está lá. Para obter o retorno, basta chamarmos o método GetText que é um método da classe JTestField, que permite pegar o conteúdo que está lá no componente. Lembrando que o retorno desse GetText sempre é do tipo String. Logo, se você precisar de uma informação de preço, o tipo Double ou Float, se forem usados, é necessário fazer uma conversão de String para o tipo de interesse. Ou seja, eu vou converter de String para Double. Para isso, usamos a classe Double chamando o método utilitário ParseDouble. Essas classes oferecem métodos utilitários para fazer conversões. Java tem todas as outras classes dos tipos primitivos equivalentes também. Agora podemos criar o objeto Produto. Para isso, para o sistema reconhecer o produto, vamos importar a classe. Portanto, dados.produto. Isso só é necessário porque temos um pacote Diferente, se os arquivos estivessem no mesmo pacote, isso não seria necessário. Vamos definir um objeto P do tipo produto e vamos fazer a alocação de memória. New, produto, passando os respectivos dados. Só é possível fazer isso porque criamos um construtor. Agora vamos imprimir esse objeto na tela, chamando Show Message showMessageDialog da classe JoptionPain. A ideia é exibir o produto quando ele apertar no salvar, vamos rodar o programa, você pode apertar F6, vamos preencher uns dados fictícios, vamos criar aqui um produto, fictício, vamos imaginar um preço de custo e um preço de venda, observe que vai acontecer uma exceção, Number Format exception, porque foi usado a vírgula ao invés do ponto, e o objeto foi impresso, Observe que precisamos nos preocupar no tratamento dos dados, coisa que será feita no próximo vídeo. Note que apareceu na tela. O objeto apareceu na tela como uma referência de memória, mas não seus dados. Para finalizar, vamos mostrar como imprimir os dados do objeto. Além disso, a ação de cancelar também ainda não foi feita, então vamos fazer logo. Vamos codificar para a tela ser fechada quando o usuário apertar no botão Cancelar. Basta chamar Dispose. Dispose é uma propriedade de todas as telas que diz para o sistema fechar a tela e liberar memória da tela. Entrando na classe Produto podemos fazer um Override da classe ToString pois isso facilita a criação do retorno dos dados do objeto uma vez que o ToString é chamado automaticamente pela máquina virtual java sempre que você escrever na saída de dados o próprio objeto ele chama a classe ToString que é implementada da classe PyObject mas se a gente fizer um override do ToString em vez do Java chamar a da classe Object ele vai chamar a da classe produto afinal todas as classes de Java Erdon, da classe Object, assunto esse que será abordado mais em frente, em aulas posteriores. Isso é uma característica da orientação objeto. Mas aqui basta reescrever o um método, criar uma variável temporária e fazer o método retornar essa variável. Agora, ao preencher os dados, vamos criar um outro exemplo, colocando um preço fictício. Clicando no botão salvar, o objeto é escrito na tela, comprovando que funciona. Muito bem. Nos próximos vídeos da parte 3, vamos entender como salvar os produtos criados e mantê-los na memória em uma lista dinâmica. Entre outros assuntos. Obrigado. Se você gostou, curta o vídeo para ajudar na audiência. Grande abraço e até o próximo.